Você quer se comunicar, galera? Cola lá no TS da FBC. Lá tem salas VIPs, tem salas free. É só chegar lá e procurar algum moderador. O pessoal vai estar criando uma salinha bacana pra vocês comunicarem aí com seus amigos em game.